Olha só os presentes que eu ganhei, hoje estou recebendo aqui a visita da Cláudia, nossa aluna. Cláudia, obrigado, me trouxe uma caneca do professor e alguns doces maravilhosos que eu vou degustar daqui a pouco. Mas você veio de onde, Cláudia? Conta o pessoal, quem é você, como você chegou aqui em seu local, aqui no Espaço Terapêutico? Eu sou a Cláudia, né? moro em Curitiba, no Paraná. É, eu sou aluna do professor desde janeiro, se eu não me engano desde agora, um em 2022. Este ano eu comprei o MDF né, e comecei a aplicar reflexologia, comecei a fazer as cortesias e comecei a ter clientes. Aí adquiri o MAG, agora há quatro meses atrás. Né, Móbulo avançado das dores avançadas. Móbulo muito o MAG do, do MDF? Sim, muito, muito, porque o MDF é dores físicas. E o Mátia é das dores emocionais. Então a gente pode atender tanto a dor física como uma dor emocional do cliente. Hum, muito bom. E conta pra gente aqui, ao longo. Você tá com a gente desde janeiro. É, você fez cortesias, você se já tá atendendo? Como que foram os seus primeiros atendimentos? Como que foi conta pra gente? Então, meus primeiros atendimentos foram cortesias, né? Eu comecei a apresentar reflexologia, né? O que é reflexologia as pessoas, porque muitas pessoas não conhecem o que é uma reflexologia, o que é terapia. E comecei a dar degustação, a cortesia das pessoas. E das cortesias vieram clientes. E esses clientes, muitos ficaram por um período de tempo, fizeram alguns pacotes e melhoraram, né? E não precisaram mais. Outros estão comigo já há 4 ou 5 meses. Eu tenho aí uma gama de uns 6 a 7 clientes que estão comigo já há 4 ou 5 meses. Fidelizar assim. Fidelizar. Como você está com a gente desde janeiro, você tem uma noção, você já tem um, um ganho assim que você pode falar, Mais ou menos assim, a renda mensal varia de tanto para tanto. Você tem uma, essa noção? Como que foi essa sua trajetória? Não fiz muito essa conta agora, me perdi um pouco agora. Mas assim, está na faixa de uns 2.500, 3.000 assim, mantendo. Mantendo. Dá para manter isso teve um, teve um pico no começo, depois estabilizou, como que foi? Você lembra no começo que então, teve um pico? No começo ele deu uma subida, tinha bastante clientes, mas conforme vai passando o tempo, a gente vai aprendendo como é que tem que lidar com, a, com as situações. Né? Uhum. E daí você vai se encaixando nela, você vai aprendendo, você tem que fazer uma cortesia, tem que ir divulgando divulgando, né? tem que divulgar o seu produto, senão o seu cliente não vai comprar. E hoje você está aqui no espaço terapêutico que você veio aqui... Aí hoje eu vim fazer uma visita do professor, porque era o meu sonho ah. que eu estou realizando hoje, para todo mundo saber, que é um sonho desde quando eu conheci o professor. Eu tinha esse sonho né, de conhecê-lo pessoalmente, de receber uma terapia mesmo nas próprias mãos dele. Uhum. Tanto que hoje os meus clientes perguntam para mim, né, qual é, como é gostoso isso, né, isso é maravilhoso, né? eu falo para eles, assim, eu não sei, eu não senti essa emoção ainda. O uhum. que vocês sentem, quando eu faço em vocês, eu não senti. Mas eu vou sentir, e vou sentir em primeira mão. Vou com o meu próprio professor. Uhum. E aqui estou eu, muito feliz hoje, muito grata ao professor uhum. por ter me atendido, né? Ganhei uma massagem dos pés maravilhosa, fiz uma terapia fantástica com ele. E vou voltar para Curitiba, renovada, como eu falo para os meus clientes, 0800. <risos> renovada, tudo de bom. Renovada, feliz, contente, né? Cheguei com muitas situações, né? Por a gente ser terapeuta também, a gente também acaba tendo o nosso particular também. Sim, sim. E hoje aqui, o professor me ajudou muito. Estou sendo daqui muito feliz, muito contente. Então, para ser pontual, você chegou hoje com dor do quê? O que estava doendo hoje? Eu estava com muita dor de cabeça. Dor de cabeça? Dor de cabeça, dor nos pés, nas pernas. E a gente fez a massagem e tal. Hoje, a avaliação, tem a sua ficha ali, mas se você pudesse dizer o que, o que você melhorou, o que você achou da terapia, do atendimento? Foi fantástico porque não, a gente não tem noção quando você toca no pé de uma pessoa e ela diz para você como é bom, você não tem noção até você receber, quando você recebe isso de outra pessoa, é uma troca, tudo na vida é uma troca, então hoje eu fiz essa troca com o pro professor, né? eu trouxe algumas é, particularidades minhas e ele acabou me ajudando 99% do então, que eu precisava hoje. E dá vontade de voltar? Não, ah, não dá vontade nem de ir embora, <risos> vontade de voltar, nossa, não dá vontade de ir embora, gente. é bom demais esse espaço aqui, é fantástico, é acolhedor é aconchegante. você sente paz aqui dentro e uhum. o professor transmitiu isso pra gente que bom, ficou fico muito feliz que a nossa nosso trabalho, né, se a gente puder dizer a nossa missão, que todos nós temos uma missão né. a gente não está aqui nesse mundo de bobeira, né, de graça né. ah, o que, que eu vim fazer se você ainda não acha, se você ainda não achou o que você veio fazer nesse mundo então tá na hora de você procurar se encaixar porque todos nós temos uma missão, todos nós temos um, aquilo, aquele, aquilo que faz o nosso coração cantar. E quando eu me deparei com as terapias, com as técnicas, né, eu simplesmente minha vida virou, minha vida mudou, tem aí 10 anos que a gente está com as terapias, com as técnicas, e aí a gente fala, Pô, mas Roberto, por que, que eu não comecei antes? Então para você que está pensando porque você não começou antes, ou para a Cláudia, que tá aqui é com gente a de janeiro para cá, né? Sete meses. Até eu comentei com a Cláudia, agora de pouco. Cláudia, fica tranquila, não, não se culpe, sabe aquela coisa de me culpar porque eu perdi tanto tempo, não vá por esse lado, tem dois viés, ou você vai pelo viés que você perdeu tempo, um monte de tempo, ou eu vou pelo viés que eu perdi muito tempo na minha vida, ou eu começo a aproveitar o meu momento agora. Então eu fiz uma escolha, a minha escolha é aproveitar o meu momento agora. Não esquecer o meu passado, que poderia ter feito antes, mas tem o um momento agora. Então eu procuro aproveitar o máximo do meu momento agora, é, é, gratidão total, eterna, por tudo aquilo que eu já aprendi, meus cursos básicos, tem vários cursos feitos e tal, cartas na manga, como eu sempre comento com vocês, gostou do nosso curso? Ótimo, continua no curso. E continue estudando para que você possa se especializar em terapias. Quantas técnicas eu acabei aplicando em você hoje? Umas quatro. Umas quatro ela umas foi com a gente. Eu falei, eu vou então algumas degustaçõeszinhas, tem de algumas coisas a mais que a gente faz aqui. Gostou? Uh, <risos> show de bola, como diz meu marido. Sou bom demais. Então fica o convite para vocês. Ah, para quem quer aprender reflexologia, você tá no, acredito que você está no lugar certo? Com certeza, não tenho dúvida. Se você conheceu, é para você. Isso. Nosso método é um método que a gente deu o nome para ele de SPO, porque ele é simples, ele é prático, ele é objetivo. Uma simplicidade total, conversa, olho a olho com o seu cliente. Você vai descobrir onde trabalhar usando as ferramentas que nós temos dentro dos nossos cursos. Cláudia, adorei estar aqui com você. Vou deixar para você as últimas palavras para o pessoal que está aí e que quer aí, tem dúvida sobre reflexologia, enfim. Fala com eles. Gente, se vocês têm dúvida, tira a dúvida da cabeça, porque a dúvida só atrapalha. Ela só atrapalha. Sabe quando você está fazendo prova, que você sabe a resposta e você coloca? Aí você deixa a dúvida entrar, ali você perdeu a resposta. Porque a resposta certa você tem, tem que seguir se você te já perdeu então não perca tempo se você encontrou o curso do professor faça faça e vá aplicando que você vai se identificar pode ter certeza e eu quero que deixar também um abraço grande para nossas amigas né a Nima né e a Lúcia porque eu tenho que dar um abraço para professor tá aqui coletivo que senão as meninas vão me pegar Beijo para vocês meninas aqui eu entregue o um abraço para o professor obrigado todo o pessoal que está aí com a Cláudia que Estão torcendo por ela também para estar aqui. E convite para vocês aí que querem passar aqui um, um tempinho com a gente aqui, fazer uma, terapia, uma aula terapia, porque a aula terapia é só para vocês saberem. Hoje a Cláudia ela veio aqui fazer uma visita, né? Para os presentes, muito legal, agradeço, uma vez lindos. Mas ela veio aqui fazer uma aula terapia. Conhecer, lógico, me conhecer e tal. Mas fazer uma aula terapia. Aula terapia, o que, que é? Eu mesclo a terapia, porque ela saiu melhor terapeuticamente falando, uhum. né? Mas quantos insights que eu passei para você aqui hoje? Muitos, muitos. Vai sair daqui, o pessoal de Curitiba pode esperar pode, coisas a mais. Pode esperar, que vai vir um, segunda-feira. Up novidades. É. <risos> Muito bom. Isso. Então tem muitas dicas que eu, eu não poupo, né? eu não economizo. Né? Eu economizo. Isso é o um bom do professor, ele é. sempre dá tudo que ele tem pra gente, assim, de dicas importantíssimas. Isso. Como é que é? Dica de ouro, gente. Dica de ouro, dica de ouro. Ela veio aqui pra ficar uma hora aqui com a gente, aí a gente acabou esticando o assunto dando mais dicas e tal. Já tá aqui, já fazem, acho que duas horas. Mais de duas horas, né? Mas é bom demais. Mas é muito gratificante também. Um beijo a todos, carinhoso e tal. E aqui na sua rede social, que você está aqui, se inscreva se você está aqui no YouTube. É, deixa um comentário aqui abaixo. E tamo aqui tamo junto. Se você quer aprender reflexologia, você está no lugar certo. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até e a próxima. Até mais. Uma tchau, boa tchau. viagem e retorno para você. Obrigada, tá, professor. Tá, tá, valeu. Pra nós. Até mais. Tchau, tchau. tchau. Valeu.